Por enquanto, quem instala, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para os seus amigos, todo mundo que tá em casa, compartilhe. Tá baixando? Instalando? Ah, instalou! Bora abrir? Faga! Aqui, para mostrar um novo site de Robux v como vocês podem ver essa telinha linda, maravilhosa, Robux, V-Bucks Free, free, tanto faz, vocês entenderam, grátis Mas então pessoal, a gente vai estar aqui mostrando um novo site de Robux E um novo site de Robux e V-Bucks juntos Ah, e pessoal, do vídeo anterior, era do... Como, no Blocks como, Land. como, do Blocks Land, como consegui Como, que eu gastei 400 Robux e tentei conseguir mais 400 é aquele site que tá dando meio que erro Agora eu vou vir mostrar um novo site Só que agora dá pro CSGO, Fortnite, Roblox E um monte de coisa que vocês vão ver que eu vou mostrar no vídeo Aí vocês vão abrir aqui o Vou fechar essa página aqui, ó Aqui, ó Vocês vão G, E, M, L, S, L, O, T G, Slot Clica Anne Frejobrooks Sim Aqui ó Primeiro eu vou mostrar aqui ó Vocês vão em Story pra vocês Aqui ó, tem um monte de Aqui vocês clicam em Pessoal aqui Já acabamos de traduzir a página Então ó A gente vai aqui em Registro Olha, para quem é novo, a gente vai em registro. Você pode se logar com a pro, com su, seu gmail ou com sua conta do Steam. Na verdade, eu vou criar uma novo, um novo e-mail para mim usar só nesse site. Que o, se vocês, se vocês quiserem também usar, você, é, o link vai estar tá aqui na descrição. Os dois links do site desse, a gente vai vir aqui, ó, colocar. Meio tempo. Mai, tempo assim aí vai ter aqui, ó. bom mal e Gemai mais temporária. Você pode escolher um nome aleatório ou você pode escolher seu próprio nome. No, me, no caso, eu vou escolher Jujuba. Peraí, Jujuba Nanica. A gente vai em próximo, vocês podem escolher o sobrenome aqui, eu vou colocar qualquer um Pode ser esse daqui, eu vou colocar qualquer um, tá legal? Aqui Eu criei Aqui ó, a gente, a gente clica Agora a gente já copiou Vocês deixam isso daqui aqui, ó Vocês voltam aqui e vocês colam o Gmail Vocês criam uma, qualquer senha, qualquer coisa vou colocar aqui, ó, qualquer um. Pera aí, coloca o tá? Não, põe aquela lá. Prontinho, já coloquei minha senha. Agora, agora a gente vai colocar a senha de novo pra confirmar essa senha. Pronto. Agora a gente vai em registro. Conta criada. A gente vai em salvar. Aqui, em moa. Aqui, ó. Fechar. Atualiza. Vamos Tem atualizar. atualizar. Tem que atualizar. Apareceu um e-mail aqui. aqui. Aqui, ó. Apareceu. Viu? Clica. A gente vai clicar. Confirme. Agora vou traduzir de novo. Agora a gente vai em Como você já copiar aquele aquela aquele GMI que a gente criou, então a gente vai em assinar aqui. Já tá o Gmail aqui em assinar, assinar. Prontinho. Eu vou me chamar de Chubananica. Enviar. Aqui, ó. Já estamos logados. Aí agora eu vou mostrar como ganhar os Robux e V-Bucks. Primeiro vamos os Robux de passo a passo. Que ó, vocês podem ir no ganhar Robux, no CSGO, na, no Fortnite, na Dota, cartão presente, jogo, gift card, PayPal, Bitcoin. E eu estou com livremente zero de moeda. Eu tô pop. Então, aqui ó, vou em ganhar. Vamos. A gente vai em loja, Robux. um Robux. Um Robux. Dez. Eu tenho 10. um dez. Robux é 10 moedas. Tipo, se você tiver. Pessoal, aqui ó. Se vocês quiserem 5 Robux, vocês vão ter que conseguir 50. 50 moedas. 10 Robux, 100. É, 25 Robux, 250 50 Robux, 500 100 Robux, 1000 500 Robux, 5000 é, 1000 10, é, Robux, 10 000, E assim vai por diante Aí aqui, ó Vocês podem escolher CSGO, Robux, CSGO, Fortnite, Dota GIFT Card Gift GAMING, em geral PayPal e Bitcoin Mas no caso Eu vou... Isso. É. Vou clicar aqui no CSGO, ó Tem muitas coisas Aí agora no Fortnite, ó Eu, aqui, ó, pra ganhar vamos isso. Nós vamos tentar esse aqui Vai ser uma longa jornada Mas... Pessoal, como eu clico aqui Não vai porque eu não tenho moeda eu Tô pobre E também não tem e -mail. E porque eu não coloquei um e-mail, eu sou burra Aí aqui, ó, pra gente ganhar Vocês... Não a gente vai tentar aqui no DOCA ó, que é coisa, eu nunca vi a DOCA na minha vida mas ó, Sim. campeões e etc Sim. gift card ó você tem no xbox playstation é, playstation steam. steam só isso aí aqui ó, no gift card genal tem amazon, pay card amazon, amazon, amazon, amazon safe PaySafeCard Agora no Paypal Vocês, ó Se vocês conseguirem 11 mil moedas Você vai ganhar 10 dólares Que no caso Aqui, ó 10 dólares Que dá 50 Deixa eu dar um F5 aqui Aqui, ó Dá 50 R$53,00 reais então já dá pra comprar aqui ó vou aqui ó já dá pra vocês comprarem muito já dá pra vocês comprarem aqui ó 800 robux se vocês conseguirem ou vocês podem que pegar duas vezes o 1770 que vocês vão ficar no caso cadê aqui ó ou oh, e vocês também podem, podem comprar mil Robux E caso vocês consigam muitas duas vezes ah, isso, vamos isso aqui, é de 15. eu a gente vai tentar um de 15 aí esse daqui ó esse daqui ó de cadê 15 dólares e aqui então aqui ó tem 650 500 16. aí a gente ó vai, se a gente conseguir aqui ó é melhor do que comprar direto no Fortnite Deixa é melhor do que comprar direto no Fortnite que tipo é muito caro viu lá aqui ó a gente aqui ó cadê no Paypal a gente já pode pegar 15 dólares e comprar lá isso tipo se a gente pegar 15 dólares 15 dólares cadê a gente a gente 15 dólares Dá, 80 reais, então dá para comprar cadê? Dá pra gente comprar 280 Robux, V-Bucks, 2800 V-Bucks e comprar 800 V-Bucks. Então vale muito a pena. Então posso ter os dois ao mesmo tempo. Agora a gente vai começar AGORA! A gente vai abrir o nosso querido amigo mesmo que vem nos ajudar O mesmo tá aqui Ele tá sem imagem, não sei porquê, mas é o mesmo. Iniciar Cadê? Memo Memo Memo Memo Memo Iniciar Iniciar Memo abrindo mesmo. ó, oh, eu acho que isso daqui é Free Fire Clash Royale aqui no card o vídeo, aí aqui ó isso é o Uber cassino do vídeo anterior do Bloxland que não deu muito certo, não, eu não consegui ó, pra me mostrar que não é mentira e eu abri super rápido, não é mentira eu cheguei no level 100 eu vou mostrar pra você <risos> tô pra lá, pra cá baixando Tá abrindo, ó. Ó ó, ó. Te pedi, pedi. Aqui ó, pessoal, pra ver que vocês. Eu não tô mentindo. Nunca mentirei. Aqui, ó. Level 115. Uhum. Agora a gente vai vir aqui no Opera. Abrir o próximo Aí, já abriu. Você não nada. Olha, pessoal aqui ó a yet é robux aqui ó viu eu não ganhei nada de robux vou dar até um f5 viu tô zerada ofertor ó minhas ofertas meu robux aparece ó duas, duas nenhuma, nenhuma completada mas nenhuma completada eu iniciei duas, mas nenhuma completada. Não entendi. E eu não ganhei. E aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Vou botar aqui no início. E vou mostrar quanto de. Ah, de, vocês devem estar perguntando. Ah, eles, de, não de, eles não devem ter no estoque. Mas olha o estoque deles: 430 milhão 598. O que que não é um sai de lá? Eu já tô entrando por aqui porque a gente vai ter que instalar os aplicativos. Os aplicativos, né? os o, aplicativo, cassino, né? o cassino e etc. Gente, Gen slot. Enfro Books. Enfro Books. Enfro Books. Oui. Free. É free Robux. É free Robux. Eu falo free. inglês é de Em inglês é free. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui ó, já estamos no site. Vamos copiar aquele negócio, colocar a senha. Olá, já colocamos a nossa linda maravilhosa senha Salvar Please Don't Show It's Game Again, viu galera? Eu tô aprendendo inglês. Hum, não tô aprendendo, não, só falo aqui ó, tá todas as ofertas. Tem o... né? Todas as ofertas Ah, pessoal, vou pegar uma aqui que eu achei muito, muito atraente Pessoal, se vocês tiverem esse Castel Clash e Lorde Mobile ab Instalar, abrir e fazer o resto lá de tutorial, construir uma vez 20 vocês ganham 21 Robux e ó. E se vocês fazem, fizer os dois, esses dois aqui, ó, vocês vão ganhar 42 moedas, e nelas você pode comprar os Robux 4 então, Robux. É, e pessoal, se vocês, mais se vocês quiserem mais jogos ou assim, vocês vão aqui, ó, no, vão subir, bater esses três pontinhos, aí vocês vão site no computador. Vamos ver. Viu, ó, eu queria muito saber qual era esse. Então, queria muito, mas olha, tem várias ofertas, 19. 300 para ganhar 4 mil... Aqui ó, um monte de coisa que você pode fazer, viu? Isso aqui é o total de moeda. Isso aqui é o total de moeda que você vai conseguir. Eu tô muito interessada e muito curiosa pra saber que, qual que é esse daqui ó. De baixo. Esse aqui é nível de 27. Esse daqui ó, 19. Você ganha quanto? 7, 777. É salido, então. Bora tentar. Continu, continue to earn vou digitar esse nome aqui no Numa outra página Tá? Eu vou copiar o link Eu vou escrever aqui o, ni, o link E vou Jogar na nova aba Jogar na nova aba Vou pegar, copiar Aqui num papelzinho E vou Escrever na próxima aba então por enquanto aqui ó vou escrevendo vocês deixam o like se inscreva no canal compartilhe o vídeo para seus amigos que querem muito tá bom A gente vamos escrevendo aqui e por enquanto eu quero que você chame todas as pessoas da sua casa para assistir meu vídeo e fala para elas mandarem no WhatsApp meu vídeo para todas as pessoas que elas conhecem para nosso vídeo ficar muito historicamente vamos. Então bora Tô quase acabando Tá Pessoal já copiar aqui no papel Agora eu vou colar lá naquele Na, numa, na nova página Aqui colar, não, Vai copiar Vamos <risos> é, copiar Vamos copiar aqui a letra, letra. letra Minúscula Pessoal, se vocês tiverem que fazer a mesma coisa, tipo, respeite as letras maiúsculas e minúsculas da, da palavra, senão não vai. Tá legal? Então, por enquanto que eu vou escrevendo, vocês deixam o like, se inscrevam no canal, compartilhe é. o vídeo Para toda Para todas suas seus, amig seus amigos Tá bom? Então aqui ó Okay. Pronto uhum, uhum viu Caça nicks, olha Uma hora vira cassino Não, pessoal, olha aqui Engraçado é isso Uma hora é cassino aqui, ó Tudo cassino, cassino, cassino Cassino, cassino, cassino Aí no meio do nada aparece isso daqui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 Pessoal, já abrimos o jogo aqui, você pode colocar a sua conta do app eu vou colocar a conta do facebook Pessoal, já colocamos a senha, já clicamos em confirmar Agora, continuar como... Juju Bananica, correção, o site não me conhece. Olha. <risos> Bom, deixa aí nos comentários, para quem não tem conta no Facebook, que eu vou estar gravando um vídeo. De como criar é uma conta? Que é uma conta. Sem, telefone, sem número de telefone. Sem número de telefone, tá? E aqui, ó. Meu nome tá como Lady, que é o nome da minha mãe. Isso daqui é, no... é minha mãe, meu irmão e eu. Aqui, eu só tô rindo dessa menina aqui, que é muito feia, mas foi que eu. Aqui, ó, a gente vai. É novo isso daqui, eu nunca vi na vida. Vamos em colete, que tinha alguma coisa aqui pra coletar. Tá, não tô entendendo nada. Olha meu dinheiro, já começo rica. Ajuda aqui, meu pai. Isso daqui tá trancado. Isso daqui não. Eu já tentei. É a mesma coisa que esse. Hum. É intercassi... Eu sou muito inteligente. Não precisa nem ajuda Vai lá, ajuda. Vai, vai, vai -se embora Hum... Aqui, <risos> pelo amor de Deus, Oxi, vamos tentar isso daqui. Hum, legal. <risos> Meu Deus, minha menina, a menina dança, de, anda de lado. Loading, carregando, carregando o jogo. Uh, isso daqui ganha muito, viu, gente? Aconteceu. Olha é o negócio uhum. <risos> gajo Olha aqui, galera. Olha o um negócio da. Olha da menina. cachorro. Ou oh! não, esse aqui é a coisa boa. Melhor vou comprar. Gente, muito luto tudo. Ele tá pegando. Olha meu dinheiro, gente, isso daqui. Aconselho de jogar muito Eu acho que eu tô no level 2. também aí, tá É um bolinho. Que isso? Tá, aumenta, aumenta, aumenta, tá aqui. Tá bom. Eita. Você tá com XP, vai. Vou no XP, boa indo. Vai. Peraí. Foi. Mas, pessoal, você pode escolher qualquer jogo aí. Tenta ligar e colocando. Conforme mais jogos você fazer, mais você vai ganhar. Tá, esperar. tá, entendido! Pessoal, ó, conforme você vai fazendo mais jogos, mais você consegue ganhar aqui, ó. Meu, meu coisa. Uh! Mais level blue pim, vai. já já tô no level 3. Aumentar vai vai vai. Máximo, vai, vai, vai. vai Vai, vai, uhum, vai. De uhum. uhum. Bora, bora, bora, galera. bora, bora, bora, bora. É, não, ok. não vai. Esse daqui tá só Ó, oh, meninas. Eita, pega. Uhum. uhum. <risos> Doze Spinnings, gatos aí, eu? Doze Deus, Vai vai vai vai vai vai Nossa, nem vai vai vai vai eu. vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai cabeça, vai vai ah, é um Cassino. vai vai vai agora. Quatro, não. Uh... Tá pura! Coletar Prontinho não, não, não. Uhum. Três mil. mil Olha gente, vai levar vai lá Lega Sera que se eu chegar no level 5 ganha Susto do caranga! Já dou medo nada com 7 mil uhum. Level 4 Eu quero tirar três cofres <risos> Eu três cofres, porque tipo, um vem dois cofres e fica girando rapidex Aquele, tipo, não tem um vídeo do Biki que eu fiquei chamando o... O, o, o, o corno de viseu? <risos> então uhum, uhum. Ai, uhum, uhum. Vamos chegar em cima, já já Meu Deus, esse é o masmo Galera, consegue comprar um dois cofres e fica girando aquele negócio rápido Não tem como a gente tirar uma fileira inteira de vaca Então eu que tirar mais vaca Então se eu tirar. Ai, pega! Não, não te pegue! Ah! Uhum, uhum. Eu vou tudo, vou ver tudo. esse voando, eu pego. eu tô jogando o máximo! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Baixo, botão. vai gente leva sim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 é vários jogos vocês já tinham que vai. antes coff Parece na dança do Fortnite com dinheiro. Eu Quanto mais aí, ver, né? jogo mais 10, 60 Ah, 60 Aí, já para com o Olha, se a gente no 19, já dá para comprar. Ele dá tá pra pegar Robux. Eita! Ui! Mariana, Mariana. É ela mesmo. É menina aqui. Tá? Vamos ver o cheiro Vai espinho. Vai, uhum. Dois espinhos, né? Uhum. Eu ganhei. Aham. O que foi a Sabe o que tá O cara é alemão. É bom. Aí é outro Uhul! Uh, uh, Aham. Uh, uh, 36, 36 mil. Uhum. Uhum. Uhum. Eu tô rica. Aham. Uhum. Tô rica. Aham. Uhum. Não. Cof, cof, cof. Mulha, mulher, mulher, mulher. mulher. Moia moia moia moia moia moia Cof Cof Cof Cof um Estados Unidos, aqui é da Nigéria Nigéria. Ele falam que é uma língua Nigéria, Falta sou escova eu te ai Eu? Carinha Dá uma carinha, velho Dá uma carinha Riga! <risos> vai, vai, vai, vai eu Vai, vai, vai, vai, vai, Não, não vai, vai o cara tá colocando a mão na cabeça, Coloca da. Qual é da é com respeito. E come Dex Tate. Ó, Casual. Casual. Tá Vamos ver tem mais? Oh, meu Deus. sair, tá, falando. Tá, com quem manda os caras sair, gente? vamos ah, lá, vai lá. Consegui. Nossa, tô só tem mais bonita dessa roda. Olha! Meu Deus, olha, olha o negócio do A cara do velho. Velho tá feliz não. Vai, vai, vai. Uh -huh. Uh -huh. Peraí. Aqui, ó. Três vinhos. Hum. Vai. vai volta. Não, não não. Volta. Aí, dois. Vai, vai, vai, vai, vai, consegue. Vai, gente. Confia, confia, confia. Vai, confia, confia. Vai, vai, confia. Pode parar, pessoal. Eu vou jogar, jogar, jogar, jogar. Pessoal, vou jogar, jogar, jogar, jogar. Vou no nível 19, eu vou parar. Vou ensinar a moeda, só que não vou pegar de robux, não. De robô. Pessoal, então, eu vou... Chegar no... Vídeo aqui, tá? Parar o vídeo aqui, então. Parar o vídeo aqui. no nível 19, mas eu não vou comprar robux. Eu vou... Mostra, eu vou guardar as moedas pra mim comprar os... Me... Mi... Aqueles... 2.800 Do, É talvez 10 dólares ou 15 Eu vou juntar, eu acho Vale mais a pena que eu posso Os 15 dólares que eu posso comprar Robux, muito Robux Muito Robux E muito v -Bucks. Então vale muito a pena Sério, vale Muito a pena Então dá um tchau aí fala pra ele Não esqueça, o vídeo anterior não tá funcionando a não ser que você logo com a conta de Facebook. Pessoal, então, no vídeo. Finalizando o vídeo. Hum, uhum. Finalizando o vídeo com o um grande Magstar. Peraí. Ô pessoal, então. A gente vai vir aqui. A gente vai? Vai, aonde? Lembre-se, no vídeo anterior não deu certo. Além de você talvez se você logar na conta do Facebook, talvez dê. Mas para ter certeza, esse aqui parece que tem mais certeza. Pra, ver, pra ter certeza, esse daqui parece mais ter certeza. Mais certo. Mais certo. Mas e, então pessoal, vezes que vocês tenham gostado. Até a próxima aí. Leãozinho, vem pra mim! E tchau!